Oi, tudo bem? Esse é o oitavo episódio da série onde eu estou mostrando uma exposição com diversos brinquedos artesanais, chamada Brinquedos do Brasil Invenções de Muitas Mãos, realizada pelo Sesc Nacional, que está viajando por todo o Brasil e passou aqui por Londrina, no Paraná. O mais bacana de tudo isso é que você, professor, pode encontrar várias ideias para confeccionar brinquedos com seus alunos, tornando a experiência educativa ainda mais rica. Não sei se você sabe, toda quarta-feira tem vídeo novo no canal sobre vários assuntos com o objetivo de contribuir com a formação de profissionais da educação infantil. E o melhor de tudo é que os nossos vídeos são produzidos a partir de temas sugeridos por vocês, professores de todo o Brasil. Vem comigo! Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores dessa série, eu vou deixar a playlist no card aqui em cima.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 Escolher brinquedos delicados e mesmo frágeis para o acervo lúdico das escolas não deixa de ser um exercício de sensibilidade e delicadeza, já que todo cuidado é pouco para que consigam atravessar o ano escolar. Brinquedos de Miriti nas escolas do Brasil é um sonho de delicadeza, uma aposta no cuidado das crianças ao manuseá-los. São necessários tato delicado no uso da matéria-prima, e não desperdício, para a garantia da possibilidade de brincar com a tradição do nosso país, que inventa brinquedo até de palmeira. Esses brinquedos aqui, eles vieram do Pará, do estado do Pará. São feitos de miriti, que é a mesma madeira que eu mostrei para você anteriormente, do buriti. É, são madeiras extremamente leves, muito fáceis de trabalhar, porém muito sensíveis. Então essas, esses brinquedos aqui é muito difícil a gente geralmente não deixa as crianças brincarem muito exatamente por conta de serem muito sensíveis. Ou a pegada maior e o que ele mais tenta demonstrar nesse brinquedo é a questão de como é tratado a regionalidade do, do Estado do Pará ou mesmo o norte do país, que é uma cultura um pouco bastante direcionada ao, ao natural, né? Então a gente pode ver que ele traz muito a questão do animal, a questão das cobras, a questão dos pássaros, que é muito tratado naquele local, então o maior foco desse brinquedo, além de ser a originalidade da região, é também a questão do movimento, então até mesmo os artistas que fazem esse brinquedo, eles também, eles tratam, falam que o, brinque, o melhor brinquedo é o brinquedo que tem movimento, ou até mesmo não são com essas palavras, mas o que eles estão querendo dizer é que o brinquedo sem movimento ele se torna obsoleto, então é necessário que tenha um movimento para encantar cada vez mais as crianças, então... Tudo isso aqui tem movimento por causa da, de prender a atenção da criança. Eles se preocupa com esse ponto, assim. São inúmeros os brinquedos de Miriti. Jacarés, tatus, cobras, peixes, pássaros, bonecos, barcos, canoas e por aí vai. Eu sei que o Miriti é típico do estado do Pará. Se você professor é de outra região do país, pode adaptar, fazer uma releitura desses brinquedos com recursos regionais que também sejam frágeis. E tanto ao construir quanto ao favorecer o brincar, pode explorar a criatividade e a sensibilidade dos pequenos. Tenho certeza que eles vão adorar!